Até, esse é um exercício também, quando a gente entra em contato com uma pessoa que é muito negativa, você está falando só do, do lado ruim da interpretação é ótimo, da realidade. Sempre é, né? é. aparece alguém que Sim. E tu não sabe, a mais que tu não é, é, que, que, que vai é. Porque a, a tendência é simplesmente se afastar, Sim. né? se tu não tem tempo, não tem energia, ok. Né? Uhum. Mas uma maneira também é te perguntar, tá, mas tu está tá reclamando disso, o que que tu quer então? Não que tu não quer. Me diz o que, que tu quer, o que, que tu quer que aconteça. Tu começar uhum. a colocar perguntas uhum. pra, pro, pro Tetris, uhum. pro efeito Tetris dela, começar assim: ó, ah, é ruim, é ruim. Tá, mas o que que tu quer? Tu tá virando, entende? Oh, o que, que de bom fui... tu quer? Mas com... o que, que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo para que seja diferente? Sim, porque daí tu coloca a responsabilidade na mão da pessoa. É, porque assim, ah, Ricardo, que isso não tá bom, isso aí, Ricardo, não tá bom. Tá, mas qual é a tua participação? O que tu tá fazendo para isso seja melhor? Hum, sim, sim, é. sim. Tem uma pergunta aqui do Marcos Aurélio Marciano. Vocês acreditam que estar com pessoas felizes nos fazem ser mais felizes facilmente? Com certeza. Né? Ela, a, a conexão social positiva influencia de forma muito importante. Eu não sei se vocês já, já naquela aquela frase de que a gente é a média sim, das cinco pessoas todas. que a gente entra em sim, conexão. Sim, essa frase ela é. serve para todas as áreas da vida, né, Isso. de felicidade, mas até de... Abundância, de É, de conhecimento, é né, uhum. assim, que falam, né, também, tipo, de tu conviver, tu tem que estar tá aprendendo alguma coisa com as pessoas. Uhum. Também sim, pra... sim, é, porque então aí tu pega, como é que é o Marcos, então Marcos Aurélio, tu pega as cinco pessoas que tu mais se conecta, que tu mais tem contato diariamente, e presta atenção no seguinte, os, os assuntos de a, do, do Clube dos Cinco, lembra do filme? Uhum. O Clube dos Cinco, os assuntos do Clube dos Cinco tem uma sintonia entre eu o Clube dos Cinco, olha o que eu vou falar agora, o peso das pessoas do Clube dos Cinco tende a ter uma, uma certa relação, se tu tá muito magrinho, os outros estão mais acima, a tendência é começar o outro a diminuir ou tu começar a aumentar. Por quê? Porque tu entra em tanta conexão que tu, vocês acabam compartilhando determinadas práticas, determinados uhum. alimentos, determinadas dicas. Então, um vai influenciando o outro e pode influenciar tanto pro bem quanto pro mal. É. Né? O ah, clube ah, do 5. É. Né? Então, é. tu, tu pode aumentar ou pode ajudar o outro a diminuir. Né? Então, assuntos. Olha outra questão. A média de renda do clube do 5. Ah, sim, isso fala muito, né? Então tu começa a ligar o teu radar, tu Se vai ver. Quer ter dinheiro, vai andar com gente pobre. <risos> é. Então o clube dos cinco tem uma influência em vários âmbitos. Ah, o clube, o teu clube dos cinco é o clube dos cinco mais deprê, mais para baixo. Ai, então aí o clube vai tipo, te puxando, tu vai andar mais nessa, nessa, vamos dizer assim, nessa frequência. Então. Então. Depressivos. É, tu é tu tu acaba conectando cada vez. É um clube dos cinco que é mais ataque, mais raiva. Vai entrar em sintonia. Então, se é um grupo mais positivo, que se estimula, vamos lá, gente, está difícil, mas dá para reverter, vamos junto mesmo. Vamos pensar e vão ajudar. O grupo ele vai flutuando positivamente sim, também. Sim. Claro, mas lembra, há uma composição de fatores para a gente ser mais positivo. Uhum. Tem a dimensão genética, tem a dimensão social e tem a nossa responsabilidade, o nosso psicológico. Na relação com todas essas variáveis. Uhum. Né? Então tu pode estar tá fazendo parte momentânea de um clube dos cinco de, de tão diferente que tu tá daqui a pouco. Tu... Sai fora! É, tu vai sair fora ou vai ser deletado do grupo. <risos> é, é. Né? Então Pô, os mas... grupos vão mudando, né? Puts, precisa trocar uns três dos meus <risos> cães. <Eu> sou... <risos> Acho que muita gente precisa <risos> trocar. É. Ah, e quando é da família, como é que tu vai trocar? É, porque aí tu entra na situação que quando é da família. Aí, se tu tem algum grau ainda de energia suficiente, tu pode tentar ajudar essa pessoa. Né? É. Tentando, por exemplo, aquela ideia da pergunta, Não o que que entendo. tu quer, o que é que tu tá fazendo, ah, começar ah, a implicar, no sentido positivo, implicar a pessoa em fazer algo para si. Ah, Colocar, ah, implicar-se na busca de algo bom. Então, na conversa, no perguntar, a, a estratégia da pergunta é muito boa, porque ela exige do outro, uh -huh. atenção, uh -huh. Né? capturar o que tu tá perguntando, Sim. processamento e resposta. Hum. Diferente de falar assim, ah, vai ser mais positivo você daqui. É. A pessoa vai entrar aqui e sair é, aqui passando, ah. né? Mas quando a gente pergunta, <risos> aí é diferente, porque daí tu espera uma resposta, aí o outro ele vai ter que pensar. É. Então uma estratégia no contato... Aí ele vai se dar conta que ele não vai tá fazendo nada. É. Aí ele vai começar a pensar. Sim. É. Legal é, é, Então uma, uma pergunta pode auxiliar numa mudança sutil do efeito tetris negativo. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares.